Olha lá, gente. Olha o tanto que ele afundou. Puxa ele, Áudio. Puxa ele. Puxa ele com força. Vai, arrasta ele. Arrasta. Vai, vai, vai, força.